E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei com vocês mais um vídeo de Milk React. Dessa vez, vamos reagir aqui que foi um pedido por vocês, né? Vocês pediram o Daniel reage ao rap aí do Fantasmático do Otávio Sings. Então, o pedido de vocês é uma ordem, vou reagir aqui no vídeo de hoje. E pra quem não conhece o Otávio Sings, cara. Ele é, ninguém mais ninguém menos, o cara que cantou o Fantasmático no rap do clássico do Iron Master Também cantou o Cromático no rap do Força Alienígena E o sneri no rap do Omniverse, entendeu? E o cara é brabo, tá entendendo né? Então vamos ver aqui E também, né, galera, vamos assistir ao vídeo original Vamos apoiar o cara Ele tá com 5 mil inscritos né, no canal dele Vamos fazer esse número crescer, é aí que o cara merece Então, vamos lá, mais antes Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo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 Quer aprender a desenhar, corre lá compra esse curso que vale muito a pena Eu Vou deixar o link aí na descrição Então vamos lá galera, um, dois Dez Eita Ainda foi martirada pelo Iron March E a letra é do Papai. Ah então, já, já tá bravo galera Já tá bravo, já tem tá, que tá bravo né? Até falhar a dicção Omnitrix né Olha os isquerem eu irei atrás chegando do planeta Fort Verdance Nos Verdance, planeta dos Aí vai cantar a história do Zeskear. logo completo meu plano. Eu na Terra em um Naruto uso os poderes para lutar contra o mal, mas depois de muito tempo adormecido. forma normal. É... Ataque do fantasma é muito bom. Você não controlava nada disso era óbvio. Portanto, é o Doutor Victor oh, é a última vez que nos encontramos. Saia dos esquemas, mas ali monstros. Relógio é. precisamos nesse instante. Com ele, eu sei. será em vão. Será apenas escuridão? Voltando para o relógio. Você ainda vai sentir o medo. Não se esqueça do nosso segredo. Pois eu sou. O seu fio pesadelo, pesar dele, o aqui, mudou. se meu plano é ação. Ah, é que é achando que a vida é como ele quer. então, tem uma missão. Demônios esquece. Não pode faltar, né, galera? que veio me encontrar. Ah, é, já é força alienígena. Você é muito fraco, então seu planeta é o Cidade Seu agora é. Em minhas mãos, o meu exercício Também gosto é tá muito desse episódio Vilgax voltou, não me surpreendeu Essa luta deles dois é massa também Eu votei para o Omnitrix Mas em menos de um minuto eu saí a Minha missão nunca irá, poder dominar a mim Brancos tem medo dos parti são medo Leva toda a população em desespero É que tonoritas podem se manter é. um o que há Exatamente, por uma faixa de single Stave of DNA consegui voltar ah já é um universo E veio me atrapalhar ajudando eu fui até traído e morreu Eu sei que eu ia falar do Love the Friends, mas que boa. O rap é do Scare, né? Do Fantasma. Mesmo para o relógio, você ainda vai o medo Gostei desse refrão. É que eu a eu voz sou. dele, tá é Comida demais. Ó, oh, é o trecho do rap. Do Os <risos> clássicos, mais. Tá tudo, meu plano é a escuridão Tenham medo do escuro, galera <risos> Um botão fantasmático no visual supremacista Só como ponto referência ali, né? Como curiosidade Bom demais, né? O papai sabe demais fazer letra E a galerinha aí, a equipe do Iron March aí né? Sabe demais fazer rap na Um ano do Portador do Omnitrix. 3, Caraca, galera né? 3 de 2 de 2021 Olha, ele fez um comentário aqui Eu vou ler aqui pra vocês, galera né? Vamos lá Fixado por Otávio Sims. Hoje faz um ano que o Portador do Omnitrix 3 foi postado Nem sei o que dizer Essa música foi tão importante para mim Eu estava em uma época tão parada E cheio de sonhos a assim, ser realizado Sempre tive muita vontade de participar de reves assim e sei que muitos têm, mas olha onde eu estou, olha onde eu parei, os amigos que conquistei que sempre me ajudam Até hoje não faço ideia de como agradecer por tudo que meus amigos me fizeram Eu só queria recompensar tudo isso, esse rap só saiu graças a eles que desde a primeira vez que viu que Confiou em me chamar para o primeiro rap do canal, esse rap me trouxe tanta coisa boa Até hoje eu fico com choque de como eu fui recebido com a participação do Fantasmático eu fiz algo tão simples e sem metas previstas e simplesmente, simplesmente vi muita gente me elogiando, minha parte. Vocês não tem noção da minha felicidade. Até hoje a ficha não caiu. Simplesmente obrigado a todos que me acompanham. Vocês realizaram o meu sonho de ser, de ser reconhecido e mostrar a todos minha voz. Espero que logo, logo vão escutar mais e mais. Eu não sei como agradecer. A única forma que posso agradecer é proporcionando um conteúdo para vocês e agradecendo. Obrigado. Cara, muito linda aí as suas palavras, mas é isso aí, Otávio Sims, viu? Você canta bem demais aí, a parte Fantasmático, né? O, o rap dos dos esquedos vilões também, tá muito boa, né? É, é legal porque eu representei ele, né? Eu represento o Otávio Sims por causa que no cover lá do lookzinho, né? Eu cantei a parte do, dos esque né? Então, mas tipo, eu comparar com o Otávio Sims, eu não sei nem como. A voz dele ganha muito mais da minha, mas tipo, Cromático também... O Isnerio ficou muito bom, cara. Pra mim, a parte do Snerio é muito boa, tá ligado? De vez em quando que eu tô escutando ah, o rap do Universe, eu canto essa parte, eu repito essa parte várias vezes do Snerio, O a dele ficou muito boa, como esse alienígena, ele combina muito com os aliens monstros aí. Então é isso, cara. Viu? Só sucesso pra você, viu, Otávio sempre só desejo isso pra vocês. Esse rap seu ficou muito massa, fantasmático, viu? Faça mais rap solos aí, Fa faz um solo do cromado, com um solo do Isnerio. Bom, vamos lá, né, galera? Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se puder, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!